Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós estamos seguindo aqui com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos e pré candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PT. E hoje estamos aqui com Nabil Bonduque, que vai conversar com a gente sobre as propostas dele para a cidade. Antes de começar a entrevista, quero te convidar, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube a se inscrever no nosso canal e assinar o sininho de notificações. Ativando esse sininho você vai ser sempre notificado quando a gente tiver entrevistas, convidados ou quando estivermos fazendo comentários sobre algum tema de relevância nacional e internacional. Lembrando que a gente está publicando vídeo todos os dias às 19 horas. E também temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse o endereço aparece aqui embaixo agora, tá aí na tela pra vocês, do www.catarse.me barra Diálogos do Sul. A partir de R$10,00, com qualquer valor, vocês podem contribuir com a nossa campanha. Isso é super importante pra gente trazer novos convidados, pra gente se inteirar do debate nacional e internacional, e também comprar equipamentos, pagar a equipe, comprar um cafezinho, né? Bom, então é isso. Por favor, contribua com a gente. É super importante manter a imprensa independente. Nabil, muito obrigada por aceitar esse convite da Diálogos. Eu que agradeço o convite. Nabil é urbanista, arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO, da Universidade de São Paulo, a USP. Foi vereador de São Paulo por dois mandatos, entre 2001 e 2004, e entre 2013 e 2016. Além disso, ele foi também secretário municipal de cultura durante a gestão de Fernando Haddad, e superintendente de Habitação Municipal na gestão de Luiz Inundina. Então, assim, uma pessoa super qualificada para fazer esse debate sobre a cidade e é, sobre melhorias né, que, a, que a cidade de São Paulo pode ter. Bom, primeiramente, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da questão da cultura. A gente vê um desmonte e, e uma perseguição do governo Bolsonaro a esse setor. é Como que o senhor entende o impacto disso tudo que está acontecendo na esfera federal dentro da cidade de São Paulo, nas expressões artísticas municipais? Bom, primeiro, boa noite para todos os telespectadores né, do Diálogo do Sul. Queria cumprimentar você, Vanessa, também o Paulo. né muito importante a gente manter a empresa independente no Brasil. É muito importante manter a imprensa né, como uhum. um todo, porque essa é, tá falando da cultura, né, mas na verdade o que nós estamos vivendo aqui é, uma, é aquilo que eles chamam de guerra cultural. Claro. Né? Guerra cultural, quer dizer, na verdade, uh, eles estão trabalhando no sentido de fazer com que uh, aquilo que uh, a gente poderia chamar, que são as fake news, prolifere. Uhum. Né? E a imprensa livre, imprensa independente, ela é extremamente importante para fazer com que as pessoas possam inclusive ter o direito de se informar e o direito de se posicionar. Uhum. Então eu diria que, em primeiro lugar, esse desmonte, essa chamada guerra cultural que está sendo promovida por conta do, né, desse governo, tem o objetivo de fazer com que as pessoas pe percam o sentido crítico. Uhum. Ou seja, que as pessoas parem de pensar, parem de ver visões diferentes, parem de debater, e a cultura ela é uma expressão muito importante de um povo. Ela é uma expressão que sempre revela o um inconformismo, ela sempre revela uma, uma faceta do mundo, que é uma faceta que penetra não pelo discurso político, mas pelo discurso da, da arte, pelo discurso das linguagens, uhum. né? pelo teatro, pelo cinema, pela música. Né? E muitas vezes, de maneira é, muito profunda, ela permite que o povo possa né se informar, se manifestar, se não só se divertir né uhum. então mas também tem um lado né do entretenimento também importante uma faceta importante da cultura mas então o que eu vejo é que o governo o governo bolsonaro ele quer de alguma maneira destruir né a nossa cultura a cultura brasileira uhum. né uh, seja porque faz parte das propostas dele é, reduzir ou destruir a, a soberania nacional e a cultura faz parte da formação de uma nação. A nação, ela se constitui por vários elementos, né? A, a sua história, a história do seu povo, a maneira como ele ocupa um território, como ele se relaciona, né? Mas um é, dos aspectos da sua própria economia, da soberania econômica, tudo isso é muito importante para que o país possa é, ter soberania sua, sua soberania e poder é, enfrentar as dificuldades e enfrentar os problemas que o povo tem e o, o objetivo desse governo é pouco destruir isso uhum. destruir a ideia de nação né? subordinar a ideia de nação a interesses que são ou interesses econômicos é, de uma minoria ou interesses internacionais né? e faz parte desse, de, de, dessa estratégia destruir a cultura nacional então eu diria que uh, como afeta afeta porque o objetivo é destruir a cultura. Então, é, primeiro uh, buscar, inclusive, romper as relações profundas que existem entre os artistas e o povo brasileiro, né? buscando descredenciar os próprios artistas. A gente vê que existe uma estratégia orquestrada por parte do governo de pegar artistas relevantes, importantes da nossa cultura e, de certa forma, uh, desqualificá-los como interlocutores e com pessoas que possam estar influenciando e exercendo um papel importante como famosa de opinião. Isso bate no país como um todo e bate também no município de São Paulo, onde felizmente né, nós temos aí, principalmente é, nos últimos, no último ano, né, nós tivemos uh, uma busca né, do atual secretário de recuperar aquilo que nós vimos trabalhando já, uhum. na, não só na Administração Haddad, mas que vimos trabalhando já pelo menos 20 anos, dentro do município de São Paulo, né? Então, eu acho que uh, hoje existe uma repercussão, vamos dizer assim, importante, né? Por exemplo, destruir, destruir uh, as fontes de financiamento da cultura, ah. destruir as fontes de financiamento do nosso cinema, mas aqui em São Paulo uh, eu diria que existe uma resistência importante que tem a ver, na verdade, com a luta que a classe cultural aqui em São Paulo fez. Que os dois primeiros anos dessa administração com a gestão do né, do, do, do, do, do, não, não, antes, do Dória, do Dória, do Dória. Né, e do secretário do, do Dória foi no mesmo sentido que vai a, a, do, Bolsonaro. a do Bolsonaro. Mas é. houve uma resistência muito forte do setor cultural aqui em São Paulo, né, da área do teatro, da dança, né, da, da, da cultura periférica. Todos uhum. eles reagiram fortemente e, de alguma maneira, no último ano, é, é, esse, essa luta, esse movimento, ele teve algum resultado... Uhum. Né, porque, uhum. efetivamente, eu acho que o prefeito percebeu que o desgaste que ele sofria né, em São Paulo frente à resistência da classe artística era muito forte. E aí então, eles resolveram, uh, de certa forma, recuperar muito daquilo que vinha sendo feito anteriormente. E o senhor falou, é, brevemente, né, sobre a questão das fake news. E a gente, o senhor colocou ao final da resposta, que no âmbito cultural, são Paulo conseguiu fazer um enfrentamento e uma resistência aí ao desmonte, pelo menos aqui na questão da cidade. Você considera que a esquerda tem conseguido fazer um enfrentamento ao governo Bolsonaro, a esse desmonte que vem sendo, não só na área da cultura, mas em várias áreas? Olha, eu acho que não tanto quanto era necessário, uhum. né, porque eu acho que a esquerda... Uh... A esquerda, na verdade, no Brasil, ela precisa se unir mais, uhum. né? Eu diria que nós temos que uh, ter clareza de que pequenas diferenças partidárias de pessoas e personalidades, elas são menores frente à necessidade de uma união mais forte para fazer frente a, a esse projeto, que é um projeto que, que pode ser uh, devastador, ele já está sendo devastador, mas ele pode ser muito mais devastador no país. Né? Por quê? Porque hoje o que nós temos no governo federal é uma aliança de três segmentos, ou de quatro segmentos, que têm naturezas uh, e objetivos diferentes, mas que estão unidos numa pauta, que é, por um lado, uh, um segmento uh, muito vinculado à segurança pública, mas a segurança no sentido da violência, né? que tem a ver muito com, é, com, inclusive, a violência contra as minorias, contra os segmentos, é, por exemplo, a população jovem negra é, do país que uhum. é uma porcentagem muito importante da sua população e que ela é agredida cotidianamente pela polícia, né, que tem a ver também com uma falta de costumes. Então isso é muito representado pelo pelo bolsonarismo mais é, vamos dizer assim mais extinto, uh, de raiz, estrito, mais né, raiz <risos> né? Que então tem a questão de costumes contra né, contra manifestações da nossa diversidade. O nosso povo, o povo brasileiro tem a diversidade tem uma riqueza do povo brasileiro na cultura, na religião, né, na maneira de se comportar, nas etnias. É né, um país muito diverso e isso é muito importante. E isso vem sendo confrontado por essa visão uh, desse governo. Em segundo lugar, é, o, o projeto é, de um liberalismo, de um neoliberalismo burro, uhum. um neoliberalismo é, que está destruindo a nossa economia, uhum. né, destruindo a capacidade da nossa indústria, por exemplo, ela poder uh, ter um papel importante. Né, nós estamos voltando a ser um país, uhum. né, um país agroexportador, agromineral exportador, exportar né, minério, exportar um produto básico. Estamos voltando para a República Velha desse ponto Sim, de basicamente. De vista. E o e o, e o, o atual governo inclusive estimulando mineração em terra indígena, desmatamento, então é uma visão muito arcaica, mas essa visão neoliberal também ela está muito presente no sentido de, de, de desmontar também os direitos sociais, né, os direitos que foram duramente conquistados ao longo desse tempo. E um terceiro segmento que também é importante, é o que nós poderíamos chamar o partido da justiça. Ah, claro. né, O partido da justiça que, é, que, que de certa forma, eu acho que a justiça é muito importante para o nosso país, uhum. né, mais infelizmente, o que nós estamos vendo é a justiça sendo manipulada com objetivos políticos, né? Como a gente vê, por exemplo, em toda a perseguição que está sendo feita ao, ao ex-presidente Lula, uhum. né? E e com o objetivo de destruir a possibilidade de reação da oposição. Então, voltando à sua questão inicial, né? É, eu acho que nós precisamos uh, nós precisamos abrir mais o diálogo, né? Em todos os setores que se opõem a, a esse projeto de governo, né, numa grande frente e, e essa frente ficar forte, ela tem que se articular é, com os faladores de opinião, se articular com a imprensa, se articular com os movimentos sociais, com os coletivos, para que a gente possa ter uma massa né, capaz de fazer frente, uhum. né, fazer um dique em relação a esse governo e também ter capacidade de propor, uhum. porque veja, o povo também quer propostas e não adianta a gente falar assim, ah, vamos voltar ao que era. Certo. certo Nós temos que pensar para frente. Uhum. Nós não podemos olhar com, com olhar no, no retrovisor. Ah, Olha como era a época, bom na época do Lula. É, nós avançamos muito na época do Lula, mas os desafios que estão colocados para nós daqui para frente são outros. Claro. Então, para a gente poder fazer frente a esse governo, nós temos que ter proposta Eu, por exemplo, é, defendi, e tem muita gente que me criticou dentro do próprio PT. Né? Escrevi até alguns artigos que eu falava: temos que pensar reformas pela esquerda. Uhum. O país precisa de reformas. Mas não precisa, não essas reformas que estão sendo feitas, reformas que avancem, que reconheçam que nós temos problemas, né uhum. temos problemas, então, por exemplo, previdência. Né? Eu acho que uma reforma da previdência era necessária, mas não, não para ferrar uhum. o trabalhador que, que hoje tem que se aposentar com uma idade que ele já não consegue mais trabalhar. Uhum. Tá certo? Mas nós temos, por exemplo, voltando ao judiciário, uhum. nosso judiciário é um escândalo, uhum. né? a aposentadoria no, no judiciário. Né, as, as filhas de, de militares uh, solteiras, às vezes elas nem são solteiras, mas elas ficam solteiras para receber pensão. Então nós temos aí um conjunto de privilégios na área da Previdência que muitos deles nem sequer foram tocados por essa reforma. Então fazer reforma pela esquerda é importante e eu acho que para isso nós temos que... A reforma administrativa é importante, temos que fazer uma reforma administrativa. Mas né, não vamos fazer uma reforma administrativa que destrua a capacidade do Estado de dar resposta aos problemas do país. Muito bem. Entrando é, mais especificamente na questão da cidade de São Paulo, eu acho que um dos problemas que mais afeta o paulistano é a questão do transporte. Então é isso, né? A gente tem discutido aqui com todos os pré-candidatos e a pré-candidata essa questão. As pessoas passam até quatro horas ou mais até no trânsito se deslocando para chegar ao trabalho, para voltar para casa. E aí, dentro dessa questão, a gente vê um problema, por exemplo, de integração dos modais. Então você tem um terminal de ônibus que não está integrado ao metrô, a ciclovia que não chega. Como que o senhor, que é urbanista, que é arquiteto, enxerga essa composição? E o que, que o senhor faria de diferente? Qual é a sua proposta para isso? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que você não falou no meu currículo. Ah, né, desculpa! Eu fui, eu fui relator dos dois planos diretores de São claro. Paulo. Claro! Né? E, Perdão! E, e, o plan, e, e a questão da mobilidade, é um dos eixos fundamentais do Plano Diretor, uhum. né? então essa pergunta é muito pertinente e nós, é, o Plano Diretor oferece uma série de respostas importantes para isso. Por exemplo, uma das questões fundamentais hoje em São Paulo é a priorização do transporte coletivo uhum. é, e a reorganização do sistema de transporte coletivo. Para isso é necessário enfrentar a, a, o cartel que existe no sistema de ônibus. Se não enfrentar esse cartel, nós não vamos conseguir oferecer um transporte de qualidade a um custo mais uh, próximo da capacidade, porque vejo, não adianta a gente ficar sonhando que nós vamos ter tarifa zero, é, é que nós vamos ter um melhoria de sistema de transporte, Nós então, não mexemos no quem opera esse sistema. Né? Esse sistema é operado por, por um mesmo grupo, uhum. que é um grupo que vem se repetindo, que infelizmente nós passamos quatro anos na administração Haddad é, com contato de emergência, com os mesmos grupos, e contrato de emergência é muito ruim, porque você não pode propor novas coisas. Isso passou o governo, foi, foi ser feita agora uma licitação no governo aqui do, do, do Bruno Covas, e foi feita uma licitação totalmente inadequada, porque veja o problema de, da, do, do, do transporte, né, das licitações. É, São Paulo tem quase 14 mil ônibus, certo? Uhum. E isso é um número muito grande. Você precisa ter garagem para pôr esses ônibus. O que, que essa licitação pediu? que as empresas que fossem participantes tinham que apresentar que elas tinham garagens. Obviamente, nenhuma empresa que não está operando o sistema de São Paulo vai ter garagem. Então, foi uma licitação dirigida pelo esse mesmo grupo, esse mesmo cartel, que impõe as suas condições, que tem um lobby forte na Câmara, tá certo? E que, bom, então isso é o problema estrutural da operação. O problema de planejamento urbano. É, nós precisamos, como você falou, a integração dos modais é né, muito importante, e temos que colocar os veículos certos dentro dos modais. Então, por exemplo, nós temos que fazer os corredores de ônibus. Uhum. Né? O corredor de ônibus à esquerda. Não é difícil fazer os corredores de ônibus à esquerda. A não ser que comece a inventar muito. Uhum. Às vezes você quer fazer projetos muito complicados, com muita obra, tá certo? Enquanto muitas vezes você pode fazer um corredor à esquerda com pouquíssima obra, porque você já tem um canteiro central nas avenidas, então é uma operação simples. E temos que colocar o que ali? Veículos grandes, de alta capacidade que possam operar de ponto a ponto é, e de modo que você possa, dessa maneira, ter maior eficiência no sistema. Então, você vai para o corredor, você a cada dois minutos, você tem um ônibus que está passando e depois você vai fazer as baldeações né, corretas. E aí nós vamos entrar no segundo problema que você levantou, que é muito importante que é a integração. Esses corredores vão estar integrados com os sistemas de alimentação, uhum. né, que são os sistemas de ônibus de menor capacidade, que podem ser micro-ônibus, podem ser ônibus né, normais, não os, os, os grandes, que vai poder levar as pessoas para o próximo. O plano diretor trabalhou com uma questão de graveira, também esse problema não vai ser resolvido em uma gestão. Claro. Né? Nós vamos ter que resolver problemas de planejamento. Por exemplo, é, nós temos que... Uh, é, mudar a lógica de localização do emprego na cidade. Uhum. Uh, hoje, no Centro Expandido, o Centro Expandido é essa área que está uh, entre as marginais. Uhum. Né? No Centro Expandido nós temos 20% da população e temos 70% do emprego. E aí nós temos no restante da cidade, no norte, no sul, no leste, eh, nós vamos ter 80% da população e 30%, e, e, uh, e 30 do emprego. Obviamente, se você se deslocar. Monta, não então, <risos> a, o que, que nós precisamos? É metropolitana. Que, sem falar da questão é metropolitana, uhum. certo? Que, né, que também reproduz esse mesmo problema. Então, o que, que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos ter mais habitação habitação no centro escondido. A gente já vai entrar na questão da né? Mas é por quê? porque se você tiver mais gente morando perto de onde está o emprego, claro. as pessoas se deslocam menos. E precisamos criar polos de desenvolvimento econômico, que isso tudo está no plano diretor. Uhum. Polo de desenvolvimento econômico nas áreas periféricas da cidade. E outra coisa que está no plano diretor também, que é muito importante, que é o adensamento junto a esse sistema de transporte coletivo de massa. Adensamento que eu estou falando populacional, ou seja, mais gente morando e mais emprego perto do corredor de ônibus, da estação de metrô e da estação de trem. Uhum. De modo que as pessoas possam ir a pé até um, um, uma área onde ela tem um transporte expresso rápido e daí, então, poder chegar. E isso tudo, então, faz parte de um planejamento estrutural da cidade. E aí, então, depois nós vamos fazer as integrações. Eu acho, por exemplo, vou dar três ou quatro exemplos aqui que seriam obras simples de serem feitas uhum. e que você pega, por exemplo, a 23 de Maio, uhum. certo? Ela passa debaixo né? de da Estação Paraíso, uhum. tá certo? Então, é, só que se você sair da Estação Paraíso do metrô e quiser pegar um ônibus a 23 de Maio, que vai levar para a Zona Sul, para a Zona Norte, para o Centro, tem que dar uma volta enorme. Quando ali você tivesse, poderia ali ter um elevador de grande capacidade que fazia essa ligação. A própria 23 de Maio, ela poderia ter um corredor à esquerda, e não à direita, porque os corredores à esquerda, ele tem menos interferência, uhum. que são os veículos querendo virar à direita. Então, para isso, eu precisaria ter o quê? Precisaria ter o corredor à esquerda, ter conexão com o metrô naquele ponto e em outros pontos também, uhum. por exemplo, no Parque Dom Pedro, ou na, desculpe, no, na na Praça das Bandeiras, né? Nós temos ali um outro problema, Eu tem estação de metrô na minha Baú, só que você sair e sair da estação do metrô na minha baú Nossa. e ir até o terminal das Bandeiras. É uma certo? boa volta. É né? uma boa volta. Então, são alguns exemplos e temos vários outros. Sim, assim, sim. Né? Então, são questões, algumas elas são questões de projeto, né? de projeto urbanístico, para poder resolver. A questão das ciclovias, que é muito importante na cidade. Nós precisamos estar trabalhando com a ideia das ciclovias nos fundos de vale. Por quê? Porque os fundos de vale são planos. Né? Então, quem anda de bicicleta sabe que andar no plano é muito mais fácil. E precisamos ter a possibilidade, de entrar no metrô, e inclusive nos ônibus nós poderíamos ter em São Paulo, também como existe, por exemplo, em muitos países, eu, eu passei agora, o ano passado, é, passei seis meses na Califórnia, e todos os ônibus têm suporte para bicicleta. Porque, por exemplo, é, você vai fazer uma... São Paulo é uma cidade que tem sobe e desce Eu tenho que ter ciclovias na cidade inteira, conectadas com uma rede, mas eu tenho também a possibilidade de entrar com a bicicleta no vagão do metrô. Né, poder ter nos ônibus a possibilidade de colocar a bicicleta, porque isso, numa cidade dessa dimensão, cria aquilo que ele estava falando, da integração modal, uhum. né, ou seja, aí eu poder andar de, de, de ônibus ou de metrô até um certo ponto, aí eu pego a minha bicicleta e estou... Tô... Claro que isso pode ser resolvido também com bicicletas compartilhadas, tem, tem várias questões. E eu só para finalizar a questão de mobilidade, a questão do andar a perto, isso é absolutamente fundamental. Né? É. Nós temos é que ter uma cidade mesmo. que seja pensada para o pedestre. Não é só ela ter boa calçada, uhum. que é óbvio, mas ela ser pensada para o pedestre. Uhum. Então, quando eu e e, e e toda pessoa que usa o transporte coletivo, ele também é pedestre, certo? Porque em algum momento ele anda. Ele anda. Então a cidade precisa ser pensada para ele. Às vezes a gente vê, por exemplo, os pontos de ônibus, são muitas vezes muito distantes uns dos outros. Então dificulta a pessoa poder usar... Claro. Né, o transporte coletivo. Então, tudo isso leva a estimular o transporte coletivo e racionalizar o uso do carro. O carro não pode ser criminalizado, mas ele precisa ser usado com racionalidade numa cidade como São Paulo para poder fluir bem o trânsito e poder, as pessoas poderem também utilizar, quando for possível, o transporte coletivo. E algumas é. situações, o trabalhador precisa do carro. Trabalhador, o trabalhador que, por exemplo, o um marceneiro que leva ferramentas, ele precisa ter o automóvel dele, o carrinho dele, para poder trabalhar, né? Então, não adianta podemos falar que é só o transporte coletivo, né? Também Existe não resolve, né? Um, um conjunto de, né, de modais que são necessários na cidade. A gente já passou aqui mais da metade da... estamos na reta final aqui da... <risos> passa muito rápido, gente. Vocês estão assistindo, não sei se tem a mesma impressão, mas aqui passa muito rápido. É, eu ainda tenho alguns temas para tratar com o senhor, então. É com você, perdão. <risos> então vamos ver se a gente consegue dar uma corridinha. Vamos. Habitação. Habitação. habitação é uma questão também muito complicada. A gente teve, por exemplo, um programa como Minha Casa, Minha Vida, que eu acho muito importante, mas contribuiu para esse agravamento ao levar as pessoas novamente para periferias, para os cinturões da cidade. Tem um outro projeto que é o aluguel social, em que a prefeitura dá um dinheiro a pessoa que não tem moradia e a pessoa aluga um, uma, um, um lugar. Qual o problema dele? Ele acaba também aumentando o valor do aluguel no centro e aí acaba ocorrendo uma gentrificação. Então as outras pessoas precisam sair e buscar um outro lugar mais barato, que é geralmente mais longe do centro e das linhas principais de metrô. Como resolver? O que o senhor, como o senhor enxerga Bom, esse eu, tema? Bom, eu acho que, primeiro, aqui em São Paulo, nós temos que usar os instrumentos de reforma urbana, que já estão no plano diretor, as, na sua radicalidade. Uhum. Então, por exemplo, o plano diretor tem imposto progressivo, o plano diretor tem uma lei específica que permite que terrenos imóveis é, subutilizados e, e vazios eles sejam taxados e tenham um imposto cada vez mais alto. Uhum. Temos que notificar isso em massa, porque? Para ter mais oferta de terreno bem localizado na cidade. Né? Isso é fundamental. Usar os instrumentos de política fundiária, de política fundiária, para quem não é especialista, que é política de terra, de acesso à terra, né? para facilitar a terra em áreas bem localizadas. Segundo lugar, é necessário que a gente possa montar programas e aí, claro, como você falou, precisam ter programas federais, mas não temos o FGTS, é uma questão complexa para tratar aqui. Eu coordenei também o Plano Nacional de Habitação do governo Lula, né, que, que fez uma série de propostas, algumas delas foram utilizadas no Minha Casa Minha Vida, uhum. mas outras não. Uhum. Por exemplo, nós tínhamos no do Plano Nacional de Habitação o subsídio de localização, ou seja, o subsídio para uh, habitação construída em lugares bem localizados, ganhava um subsídio maior do que aqueles em áreas periféricas. Claro, porque os terrenos são mais Para poder caros. simular o uso, a, a, a, a realização de adaptação em áreas bem localizadas. Né? Mas então nós temos que ter vários, nós temos que ter um leque de programas, com um diversidade para enfrentar o problema e também o problema da adaptação, também tem várias faixas de renda, nós temos, que, nós temos aquele que, que você precisa de subsídio total, né, que é o que não tem renda nenhuma, ou você tem pessoas que têm alguma renda. Por exemplo, quem paga uh, um, um, hoje um cômodo de aluguel no centro, ele tá, pode estar tá até R$ 800, R$ 900, reais, até mais que isso. Uhum. Tá certo? Essa renda seria possível, desde que a prefeitura bolasse o um programa, para que essa contribuição, ao invés de ir para um aluguel de um cômodo de cortiço, vá para um apartamento de qualidade onde a pessoa possa morar e possa depois parar de pagar, uhum. né? uh, depois de um certo tempo. Então, nós temos que montar esses programas. agora, é, é complexo, mas eu vou aqui falar rapidamente. Urbanização de favela é fundamental. Né? Nós temos que urbanizar as favelas, temos que colocar infraestrutura, também não é uma coisa rápida, porque nós temos 2 milhões de pessoas morando em favela, são 400 ou 500 mil, talvez, hoje mil famílias, morando nessa situação. Então, mas é um programa que não pode parar, tem que ter continuidade. Nós temos que ter programas com autogestão, ou seja, contar com a participação da comunidade, né, do, dos moradores, é, quando eu fui superintendente no período da da do governo da Luiz nós montamos um programa de mutirão e autogestão, que vai nessa mesma linha. Eu tenho até meu meu mestrado foi sobre sobre autogestão. Por quê? Porque as pessoas hoje, inclusive, elas já fazem isso, né? o que que são as favelas? O que são os loteamentos na periferia? Já não as pessoas que construiu, só que muitas vezes construíram com esforço próprio, às vezes comprando material de maneira especulativa, sem financiamento adequado, financiamento especulativo, comprando lote na, no, do, do, do, do loteador, especulador de terras, é, e muitas vezes sem ter apoio técnico. Então nós temos que juntar essa capacidade que a população tem, de dar um jeito de morar, que as pessoas fazem isso, com o apoio do poder público, com apoio técnico, com apoio uh, de política uh, na, no acesso à terra, inclusive com instrumentos de reforma urbana, com financiamento adequado, com subsídio quando a pessoa não precisa. Então, isso, isso exige uma articulação. Veja, uh, no último ano da Administração Haddad da foi feito um plano municipal de adaptação, foi muito bem feito, mas esse plano sequer foi aprovado pela Câmara e está aí há três anos já, rolando, e, e nós vamos né, pôr em prática isso. E acho que muita coisa pode ser feita sem a ilusão que seria a demagogia dizer que nós vamos resolver esse problema num prazo curto. Né? Mas nós podemos minimizar muito o problema e São Paulo ela tem condição também de, é, ao crescer a produção imobiliária como um todo, baratear o custo de aluguel. que é o, Eu acho que isso é uma, uma, uma meta que nós vamos ter que perseguir. Não é só a produção estatal. É a produção estatal, é a produção comunitária com apoio do Estado e é também a produção do setor privado. Porque, claro, claro, né, quando o setor privado produz uma faixa intermediária, que ganha hoje, por exemplo, 6, 7, 8 mil salários, essa população deixa de pressionar os aluguéis e que vem na faixa mais baixa. Então, né, é, é importante também o setor privado mais regulado pelo poder público. Okay. Bom, falando aí de setor privado, o prefeito atual que até ontem ninguém praticamente conhecia, mas que agora como é, pré, como é candidato à reeleição tem saído bastante na imprensa. Então, Bruno Covas defende, como o seu antecessor Dória privatizações e as parcerias público-privadas. É, e aí a gente acompanhando o debate na mídia, parece que nós não temos outra alternativa para a cidade se não privatizar, então temos aí a privatização do Animbi, a discussão da, da privatização do Animbi, do Mercadão, é, dos parques, é, de fato a gente precisa privatizar, a gente teria outra forma de conseguir recurso, isso pensando também no momento como o senhor colocou, que a gente vive uma desindustrialização, São Paulo é uma cidade industrial e a gente vive nacionalmente, uma desindustrialização. Então, como atrair recursos para fazer essa cidade funcionar? Olha, eu acho que a estratégia que eles estão utilizando é equivocada. Né? Mas é, é, é veja bem, quando eu falo que é equivocada, eu não estou querendo dizer que nós temos que ficar tudo como Estado. Uhum. Né? Eu acho que é, esse, às vezes, é um equívoco que a própria esquerda ela ela teve. ela Muitas vezes, ela manteve o Estado como ela recebeu, Claro, melhorando aqui e ali, mas sem pensar um projeto mais avançado. Então, por exemplo, na questão dos parques, eu acho que nós podemos ter uma gestão comunitária dos parques. Uhum. né Inclusive, eu sou autor de um projeto de lei que é dos conselhos gestores dos parques. Uhum. Sou também autor de um projeto de lei que é a gestão participativa das praças. Uhum. Então, a comunidade pode ser chamada, assim como eu falei da autogestão na habitação, a comunidade pode participar desse processo de gestão e nós podemos ter... Eu não sou uh, contra que a gente possa ter, em algumas situações, por exemplo, no parque de Ibirapuera, a possibilidade de você ter alguma uh, receita que vem do uso daquele espaço, uhum. tá certo? Então, isso é possível, certo? Só que isso não deve ser feito por um setor privado, entregando um parque por 35 anos, como é o caso do Ibirapuera, para uma construtora, para ela gerir o parque e querer extrair o máximo possível de recursos daquilo. Então, eu acho que, por exemplo, no caso do Parque de Ibirapuera, uma gestão uh, comunitária com participação, uma cogestão, né? às vezes o poder público é muito amarrado, por exemplo, até hoje o Parque de Ibirapuera não tem um restaurante, certo? Uhum. As já pessoas que... ah, Já teve, não tem, porque é parece que é tão complicada o processo de gestão que ele não consegue fazer uma licitação para fazer um, um restaurante. O único restaurante que tem no Ibirapuera é um restaurante caríssimo, cuja receita vai para o MAM e não por, por Parque de Ibirapuera, claro. certo? Então nós podemos, nós podemos ter outro tipo de gestão nos parques que permita atualizar, modernizar, criar mais, mais receitas, mas sem entregar. Então, por exemplo, no Parque de Ibirapuera, estou muito preocupado com a área cultural, porque essa concessão está entregando o Auditório Ibirapuera, o, o pavilhão que, que, onde está previsto o Museu das Culturas Brasileiras e a OCA para essa construtora. E ela vai tentar extrair daí recursos, né? terminando ou reduzindo ou minimizando a função cultural desses espaços. Né? Nós tivemos uma parceria no Alto Tatuá com o Itaú Cultural, certo? Era uma era uma parceria onde o Itaú Cultural colocava, certo? Até esse ano ainda está finalizando agora essa essa parceira, colocava 18 milhões de reais ali. Só que ele tinha uma escola de música, ele fazia uhum. uma programação cultural, ele não alugava o Auditório Era para fazer convenção de empresa, ou para fazer formatura de escola privada, coisas desse tipo. Não, a, o, o Auditório não era alugado para terceiros, uhum. certo? Quando a prefeitura precisava usar para funções culturais ou algum tipo de atividade que requeresse usar, ela tinha direito de usar certos ah. dias por ano. Né? Então, veja, é, é equivocado. Podemos ir para outra... Eu quero falar de uma outra coisa, você não citou, mas eu quero citar, que é gravíssima, que a licitação da Zona Azul, a uhum. licitação do, das ruas da cidade. Foi feita e foi feito um, um edital dirigido, porque exigia, além de conceder por 15 anos né, o direito de uma empresa gerir a, a arrecadação da Zona Azul, portanto das ruas da cidade, exigia o pagamento antecipado, para, apenas para esse ano agora de 2020, de mais de 500, 600 milhões de reais. Ou seja, só um, uma empresa de estacionamento que tivesse essa capacidade, e existe talvez só uma, porque existe uma empresa de estacionamento na cidade que é associada a um banco, tinha condição de fazer isso. A modernização da Zona Azul, que eu uso, que muitos devem usar, que é pelo aplicativo, ela já estava feita, ah, né? só que são 18, são 14 empresas que fazem essa gestão, que é uma gestão compartilhada e que uma, uma parte vai para a prefeitura, outra... Então, nós não precisamos, né, a, quer dizer, não é uma questão simplesmente falar assim, não sou contra fazer parceria. Nós temos que fazer parceria onde o interesse público é garantido. No caso da Zona Azul, por exemplo, a prefeitura vai entregar as ruas com uma resultado de ter 40 mil vagas durante 15 anos, ou seja, se eu quiser fazer um corredor de ônibus, se eu quiser fazer uma ciclovia nas ruas, da cidade, eu, não vou, eu como prefeito, né, vamos dizer assim que eu seja eleito prefeito, eu vou ter mais dificuldade, vou ter que indenizar a empresa, assim como se eu que, querer recuperar a função cultural do, do integral do, do, do, do pavilhão das culturas brasileiras, eu vou ter que provavelmente indenizar a empresa, porque a prefeitura já concedeu por tantos anos, 35 anos ou 15 anos, aquilo. Então, isso amarra a cidade, isso é contra o interesse público. Então, é essa é a minha posição sobre a gente já estourou. Já estouramos? Já estouramos, mas eu quero fazer uma última pergunta aí. Três minutinhos para a gente responder. A questão das periferias. A gente vê a periferia na questão cultural abandonada, na questão do transporte, então a periferia está completamente abandonada. Numa entrevista recente do prefeito e candidato Bruno Covas, ele disse que para resolver o problema das periferias, ele vai levar startups, porque o jovem da periferia tem que ter o direito também de ter coworking working para poder trabalhar com as suas startups. Por outro lado, enquanto isso a polícia ela chega nos bailes funk e mata a população, dispersa a população, joga bombas como se aquilo fosse um crime, como criminalizando totalmente essa que na minha opinião é uma expressão cultural. Como resolver? Qual a sua proposta para a periferia? Sei que é muito ampla aí, vai desde cultura, mas a periferia que está tão abandonada. Então Bom, eu acho que tua pergunta é fundamental ele podia ter começado por ela, Poxa. porque eu acho que a nossa prioridade tem que ser transformar nossa periferia em cidade, transformar todos os moradores da periferia com os mesmos direitos que os demais cidadãos da cidade, cidadãos da cidade. É, temos que acabar com essa discriminação que existe e isso é um, extremamente importante. Agora para isso é muito importante, não é fácil. É, eu vou dizer para vocês o seguinte, é, meu primeiro livro, que foi minha, meu, meu trabalho de graduação chamava periferias, uhum. né? E nós estudamos o loteamento periférico, a formação, né? Como se construíam, como é que surgiam os bairros. E depois, quando, como ver quando vereador, no meu primeiro mandato, eu criei um projeto de lei chamado Vai, que é programa de valorização de iniciativas culturais, que ele é voltado, é voltado, né? Porque ele existe já, financiou 200 projetos de jovens de periferia, né? Que foi o que alavancou, um dos elementos que alavancou essa formidável presença da cultura periférica na cidade. Claro. Né? Todo jovem que hoje está envolvido com cultura provavelmente passou pelo Vai. Então agora veja que a, a periferia tem problemas estruturais, Por quê? porque as favelas, os loteamentos que formam a periferia tem ruas estreitas, não tem áreas verdes, as áreas verdes foram ocupadas por favela, né? por, por, as beiras de córrego foram ocupadas porque ali virou uma, né, onde a população de baixa renda tinha condição de ir. E nós precisamos fazer uma, um programa, um projeto de recuperação uh, urbana da periferia, né, de, uh, de modo que nós possamos fazer com que a periferia de São Paulo ela tenha um potencial. Né, que esse potencial enorme que ela tem, porque hoje a periferia não é mais a periferia que eu conhecia há 40 anos atrás. Uhum. Né, hoje ela já avançou muito, ela tem uma população que já estudou, que está envolvida com a cultura. Nós temos que abrir as escolas, não falamos aqui de educação, né, é, né? Mas, por exemplo, eu acho que as escolas, todas elas, temos que fazer uma revolução educacional e a cultura tem que penetrar nas escolas. Não adianta é, a gente falar assim, ah, eu vou fazer um centro cultural em cada bairro de São Paulo, uma casa de cultura em cada bairro de São Paulo. Nós temos que, na verdade, utilizar e aproveitar o que nós já temos. Nós já temos uma estrutura de equipamentos. As escolas estão em todos os bairros da cidade, só que as escolas são fechadas. Uhum. Nós temos que fazer um programa de escolas abertas. Todas as escolas vão ser um centro cultural. Nós temos que pensar a educação articulada com a cultura, porque os saraus que estão tão presentes hoje na nossa periferia, ele é a melhor maneira de estudar português e literatura. Assim como a gente poder fazer a nossa a reflexão sobre, é, o, sobre com, os, com filmes, com peças de teatro, né, com literatura, nós estudamos muito sobre a história a geografia do país. Uhum. Então nós temos que atualizar as nossas escolas e, e, e a periferia é o foco principal, porque na periferia é que a população vai à escola pública. Claro que as escolas outras também, mas ali está E fazer delas polos, polos de articulação das pessoas, que inclusive enfrentem os problemas de violência, que cria uma, uma, uma população que se articula no equipamento público, porque veja, por que, que as, as, as igrejas peteroscais e as uh, evangélicas crescem tanto na periferia? Porque elas dão apoio para as pessoas. A ausência do Estado vai se fortalecer e lá nós temos isso. Nós temos o que, que cresce na, na periferia? Cresce o crime organizado e as, e as igrejas, certo? E as pessoas morrendo de medo. Então nós criar presença do Estado a partir dos equipamentos que nós já temos, de modo que a gente possa efetivamente fazer com que a nossa, né, a nossa cidade ela, né, mude de perfil, a gente possa reduzir as desigualdades socio territoriais e reduzir é, toda essa discriminação que existe. Eu, para finalizar, que nós estamos encerrando, né, <risos> quero dizer que né, eu tenho já essa experiência toda na universidade, estudando, pesquisando, trabalhando na Câmara, no Executivo, na área de habitação, meio ambiente, que eu também fui secretário nacional de Ambiente Urbano, né? na área do plano diretor que pensa Sim. o futuro da cidade. Então, a minha candidatura a prefeito ela tá, é uma candidatura que busca fazer com que essa experiência toda, essa articulação com vários setores da sociedade, possa ser, né? ela possa ser aproveitada para que a gente possa ter uma cidade melhor e que a gente possa pensar também dentro do partido um processo de renovação das práticas políticas que eu acho que já estão muito antigas né, dentro do nosso partido. Então, muito obrigado. Agradeço a... Não, seja bem-vinda e volte sempre. Quem sabe aqui a gente com o futuro prefeito de São Paulo, não é mesmo? Gente, muito obrigada se vocês nos acompanharam até aqui. A gente poderia continuar, o papo tá bom, porém, temos que encerrar. <risos> se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, a gente tá, como eu disse, todos os dias tem vídeo novo às 19 horas. E também, é... A gente está trazendo os pré-candidatos nesse esforço de mostrar, um, ampliar o debate, mostrar novas, novas caras, outras faces do, do Partido dos Trabalhadores, a gente vai trazer também de outros partidos de esquerda, para ampliar esse debate, porque cada vez mais a gente vê as mesmas figuras e esse cansaço por parte da população de ter essas mesmas discussões. Então, estamos aprofundando o debate, é, queremos acompanhar mais a questão da eleição municipal então vem com a gente fica com a gente que vamos é, até outubro trazer mais figuras aí para discutir não só São Paulo também vamos entrar em contato também com outras candidaturas de outras cidades do país bom é isso e por fim lembrar também que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse o endereço está aparecendo para vocês aqui embaixo a partir de 10 reais é possível colaborar com qualquer valor, um valor que fique confortável para você, que caiba no seu bolso, não pesa para ninguém, ajuda a gente a trazer figuras como o Bill, Eu como... também, Eu também vou ajudar porque acho que a imprensa independente é muito importante no país. Então siga esse bom exemplo, colabore com a gente. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.